Olá pessoas, hoje eu vou fazer um vídeo muito top, com áudio de qualidade, hein? Hoje eu vou ensinar como você lê mangá. Mentira, é mangá. Nunca li, mas você vai querer ler então, né? Tá bom. Vamos ao tutorial. Você Vai entrar nesse site que eu vou deixar na descrição e vai escrever o um mangá que você quer aqui. Eu sou Jojo Feg, então vou pesquisar isso. Sempre quis ver Steel Ball Run, então vou clicar aqui. Capítulo 1 família. E recomendo que vocês usarem a setinha, porque se vocês clicarem em próxima página, vocês vão para o anúncio. Então clique na setinha. Que legal. Mangá de qualidade. Tchau, família. Foi isso.